Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com a Amanda e hoje nós vamos compartilhar com vocês o passo a passo da definição de cachos com o Expert. Nós vamos devolver a parte das gorduras que o cabelo dela precisa para voltar com a definição, para deixar esses cachos mais saudáveis e mais definidos. Acompanha com a gente passo a passo. <risos> A gente preparar esse cabelo, então eu vou lavar o cabelinho da Amanda com o shampoo NIC duas vezes e volto para mostrar para vocês a parte da aplicação. Esse shampoo é um shampoo hidratante, então ele não vai me deixar o cabelo da Amanda ressecado, ele é só realmente para preparar o cabelo da Amanda para nós fazermos o procedimento. Agora que nós já enxaguamos o shampoo, eu vou retirar cerca de 70% ou 80% da umidade do cabelo da Amanda antes de aplicar o produto. Agora com o cabelo da banda já 80% seco, nós vamos começar a aplicação. Eu vou fazer uma divisão simples no cabelo dela. Vou começar a aplicação pela parte da nuca e vou mostrar para vocês qual que é o grande segredo da nossa definição. Nós vamos dividir o cabelo em mechas mais finas. E vamos começar a aplicação sempre respeitando o limite de 1cm um de distância da raiz. Então nós vamos aplicar o produto, depositar o produto e massagear o o cabelo, que nós tenhamos uma absorção, também espalhar o produto direitinho aqui nos fios dela. Agora nós vamos desembaraçar os fios dela, alinhando e espalhando melhor o produto em todo o comprimento do cabelo. Agora, o grande segredo da nossa definição é nós fazermos a estimulação desses cachos para que eles fiquem bem definidos e as partes do cabelo dela que estão é, bem desnutridas, que estão precisando de uma definição maior, ele vai conseguir memorizar esse efeito. Então é muito importante que nós estimulemos esse fio para que ele memorize o efeito cacheado. Então nós vamos fazendo o dedo lis e amassando os cachinhos dela, fazendo como se fosse uma fitagem em cada mechinha de cachinho da mão perto aqui da parte final da aplicação, você pergunta para sua cliente se ela já o cabelo pro lado, se ela joga o cabelo pro meio, e já vai fazendo a aplicação final no sentido do caimento do cabelo da sua cliente. Então a minha cliente, ela aqui, usa o cabelo no meio. Então eu vou fazer a divisão no meio e aplicar da mesma forma aqui, levando os partidos para trás. Se ela usa pro lado direito, você finaliza pro lado direito ou pro esquerdo e vice-versa, tá bom? Sempre respeitando qual que é o caimento que a sua cliente costuma deixar no dia a dia. Antes de a gente deixar o tempo de pausa, eu vou repassar o cabelo todo dela, reativando os cachinhos que estão começando a perder um pouco da definição. Então se você vê que tem alguma ponta que não está cacheando, alguma parte que está voltando a ficar um pouco mais esticadinha, dá uma repassada, ativa de novo os cachinhos antes de deixar o tempo de pausa total, tá? Aqui no cabelo dela eu vou deixar de 30 a 40 minutos o tempo de pausa. foi 100% enxaguado e com o cabelo dela bem úmido mesmo, pingando, a gente vai fazer a finalização com o frizz control, tá? Eu vou fazer uma finalização bem simples, porque eu quero que vocês vejam o efeito que o expert proporcionou pro cacho dela. Eu não vou fazer fitagem, eu só vou passar o frizz control para amassar os cachinhos dela e fazer a secagem com a toca difusora. A toca difusora, ela é de cetim, então ela vai me ajudar a secar o cabelo dela sem levantar frizz, e sem se manchar os meus cachinhos. Cabelo, Cabelo da Amanda já foi 100% seco. Agora eu vou passar o spray de brilho. Pra finalizar. Deixar a dela mais condicionada. Com mais brilho. E mais macio também. Esse é o resultado do extra. para definir o cacho. Reduzir a porosidade, reduzir o frio, deixar os caixinhas mais definidas com mais balanço. Com a coisa mais linda, os cachos da Amanda.